Como é que podem ser pagas as despesas? Cheque nominal ou cruzado que vocês não vão usar. Se usar, risca lá que vem escrito ou a sua ordem. Risca e escreve. Não a ordem, não transferível, proibido o endosso, para acabar com essa fonte de problema. As transferências bancárias, que vocês já sabem, cartão de débito, boleto e o Pix Vedado pagamento em espécie de qualquer boleto. Se vocês forem pagar boleto, é pela conta de campanha que paga. Tá? Não é pegar um recurso, pagar o boleto e dizer que o boleto está pago. É, moedas virtuais, do mesmo jeito que na arrecadação vocês aprenderam que não pode arrecadar por criptomoeda, também não pode pagar com criptomoeda. Fundo de caixa permitido, desaconselho. Em mundo de piques, não tem que fazer fundo de caixa, porque o fundo de caixa, você tem que juntar todas as notas do que você pagou, ficar à mercê do entendimento de quem está analisando se aquilo podia mesmo ser pago em dinheiro, porque não é qualquer despesa. E quando sobra o troco... Você tem que saber contabilizar no SPCE, não é, Anderson? Colocando lá a entrada do recurso que já estava lá, que saiu e que está voltando. Tem que saber ainda fazer essa contabilização. Ah, mas daí é só torrar o troco. E a nota que você vai ter da torra desse troco, você toma cuidado também para não ficar legitimado que você torrou o troco porque não sabia contabilizar a volta. Já vi desaprovar por isso. Saldo máximo, 2% dos gastos contratados. Lembra do checklist? Saber as bases de cálculo. Não é 2% do total do limite, é 2% dos contratados. Mas vocês não vão fazer fundo de caixa, então, vamos passar... Adiante.